Estrela no céu é lua nova Cravejada de ouro Macum, bebê Olha, Macum, bebê Olha, Macum, baribá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 Olha macum bebê, olha macumbarimá, estrela no céu é lua nova, cravejada de ouro, macum bebê. Estrela no céu é lua nova cravejada de ouro macum bebê Olha macum bebê Estrela no céu é lua nova Cravejada de ouro Macum Bebê Olha Macum Bebê Olha macumbaribá. Baribá Estrela no céu é lua nova Cravejada de ouro com Bebê Macum bebê, olha a estrela no céu é lua, nova gravejada de ouro. Macum bebê.